Ai, amor, que filme a gente vai ver mesmo? Ah, sei lá, Vingança de Alguma Coisa. Ah, é um filme bobo que ninguém vai querer ver. Ai, que bom, né? Assim, a gente aproveita um tempo pra ficar sozinho namorando. Ô oh, Jack, você já curtiu a página do colher de sopa no Facebook? Não, Rose. E o Instagram? Também não, Rose. Oh, Jack, o que você está esperando? Pode ser tarde demais. Jack, Jack, curta agora. Curta já, Jack. na na na